Alexandre XRE 300 Vamos continuar nosso passeio aqui Em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte Olha a cor da água, velho Eu tô vendo aqui um azul Azul, aquele azul perfeito A perfeita definição de azul <risos> Paramos ali no mirante, meu velho. Você vai ver aí no. Você já viu aí no vídeo anterior, né? Que visão panorâmica! O azul do mar perfeito. Deus é pai. usada Cacimbinha é outra praia, Cacimbinhas dizem que o nome Cacimbinhas é porque os... tinha as Cacimbas na praia que os pescadores utilizavam é tipo, é um tipo de poço Primeira vez passando aqui Nessa estradinha Estamos no município de Tibal do Sul, centro. Vamos dar um rolê pela orla para seguir viagem. Segunda vez aqui em Tibal do Sul. Cara, a primeira vez eu fiquei perplexo. Não sei se o nome certo é perplexo. Fiquei abestalhado com a beleza do lugar. Não estou falando aqui do dessa rua não. Estou falando lá na frente para a gente chegar no, no mar. Acompanhe aí o vídeo e você não se arrependerá. Vai sacando <risos> desnível de uma boca de lobo. <risos> Cuidado na areinha. Engatar a primeira pra não, não dar um mergulho Sem querer E aqui é Tibau do Sul, cara Ali na frente tem uma balsa Se você quiser fazer um off-road Lá na frente Pela areia <risos> Olha a popzinha Chama É, entrar aqui nesse estacionamento e lá. É areia pura É isso aí, fez só um rolezinho aqui pela orla. Mais na frente, vamos passar ali na lagoa. Valeu, fui! É na lagoa? Tem que lugar bacana aqui em Tibal do Sul. se não me engano é a lagoa dos Manaílias eu vou deixar aí na, na descrição o nome da lagoa antigamente essa lagoa ela não se ligava com o mar aí acho que foi os holandeses que fizeram a ligação com o mar a água... a água circulou com tanta força que levou metade da cidade junto <risos> <risos> pensa no desmantê-lo? Tibal do sul e suas histórias Estamos saindo agora de Tibau do Sul. Vamos ver um pouquinho da lagoa, mais um pouquinho da lagoa, né? Falei Manaíra, mas é gua... Guaraíras. Guaraíras, Lagoa dos Guaraíras. Que é um coco gelado Quer descer ou ficar na moto? Descer. É Coquinho <risos> um gelado não faz mal a ninguém, né? Olha que lagoa, velho. Vamos encostar na sombra. O para vendendo Lagoa dos Guaraíras, Etival do Sul. Você pode pegar a balsa e lá pelo outro lado e é. ir pela orla. Show. Saindo aqui de Tibau do Sul Vamos voltar para a BR-101 ali em Goiânia e continuar a viagem, valeu, esse trajeto aqui você já conhece dos vídeos vindo para cá e nos encontramos no próximo local a ser visitado, fui!